Paulo Ricardo, mais conhecido como Papa, sou morador aqui da Maré, realmente cria da Maré ex-usuário de droga já fui morador de rua minha vinculação com o com espaço normal foi através da chegada desse pessoal como redes lá na Frafranese do trabalho deles que eles vinham fazendo proporcionando lá na cena como passeios é saídas para, para cinema, culturais, como teatros. E aí eu fui me vinculando. Até então, cheguei a ganhar uma oportunidade para trabalhar. Fiz também um curso de informática, concluí o, o ensino médio. E aí, agora eu estou fazendo o pré-vestibular para prosseguir e seguir na universidade. No período que o Rio de Janeiro estava passando por uma é, uma transformação muito vindo da agenda de segurança pública, com a chegada das UPPs Numanguinhos e Jacarezinho, as cenas de uso de crack que tinham naquelas regiões migraram aqui para a Avenida Brasil, na altura da Maré. E foi quando a rede ela se mobiliza para procurar entender e ajudar aquelas pessoas que entram para a Maré naquele momento. A gente se aproxima da, da cena, e é quando a gente conhece a Dona Vera Lúcia, o Carlos Roberto, o Normal, a Lília, e a gente tem uma aproximação para poder entender o que que aquelas pessoas estavam precisando e por que que elas chegaram até ali. E nesse período, ao mesmo tempo que a gente trabalha em cima desse diagnóstico, a gente se aproxima de outras maneiras para uma criação de vínculo mais profundo. E a gente a equipe do Espaço Normal, junto com os usuários da cena, a gente construiu junto o que, que poderia ser daí desse espaço. Antes da pandemia, o Espaço Normal estava recebendo mais de 60 pessoas por dia. Então, era um espaço aberto para a população e de contato com os profissionais que estavam auxiliando essas pessoas nas suas necessidades. Com a chegada da pandemia, a gente não podia mais abrir o espaço, não ter mais esse contato com as pessoas que a gente atendia. Então, assim que surgiu o projeto Sabores e Cuidados em parceria com a Casa das Mulheres. Então, dessa forma, a gente continuou é, mantendo o trabalho dessas mulheres e, ao mesmo tempo, produziu alimento para a população, que convivia no espaço normal e que não estava mais podendo utilizar esse equipamento como recurso de cuidado. O espaço normal trabalha com o princípio da redução de danos, ou seja, a gente escuta os usuários para entender quais são as necessidades que eles têm e como que eles acham que é possível reduzir os danos do uso daquela substância. A gente não fala somente do deixar de usar a droga, mas também das outras esferas da sua vida. Por exemplo, essa pessoa está se alimentando? Ela tem contato com a família? Ela foi na unidade de saúde? Então, a redução de danos ela vai para além do uso da droga em si, mas ela entende a complexidade desse ser humano. Existem sete unidades de saúde dentro do território da Maré, e mesmo com esse número, a população que passou de rua recebia um atendimento precário. E foi necessário fazer um trabalho de sensibilização dentro dessas unidades. É, fazemos um trabalho de oficina, de conversas com os profissionais, para que exista um atendimento mais humanizado para a população que está em situação de rua. te amo! Tá bom, meu amor! E nós tivemos uma reunião, eles nos levou numa Kombi boa, aberta, até ali a Redes. Numa sala imensa, com o puxador do bonde, parecido normal. E eles começaram a perguntar, a gente queria fazer um lugar para vocês, aonde vocês pudessem ter mais liberdade. O que, que vocês acham? A gente tem ali uma casa que está em reforma. Eu gostaria que vocês fossem lá a ver, para dar a opinião de vocês. O outro falou: ai, não, eu queria um, um cantinho para ler, vai ter. O outro: tem música? Tem. Tem lugar para dormir? Tem. E a gente foi falando que a gente queria que nesse lugar aqui. E hoje, ele não tem só uma salinha de música, não tem só uma salinha para ler. Tem muito mais do que a gente esperava. Tem pessoas para nos ouvir. É o principal, porque comer a gente come em qualquer lugar. Lava roupa, a gente troca de roupa, é lixo. Mas pessoas para nos ouvir, a gente veio achar aqui.